Eu sou Melissa Lorange, bem-vindos a mais um Chá de Melissa. Hoje eu estou, assim, muito conceitual, porque eu estou com a rainha do conceito da Queens. Conceitos que às vezes não ficam muito claros pra gente, mas é porque nós somos burras e ela é muito inteligente. Uma pessoa que tem, não uma, nem duas, mas três pernas e performances incríveis para contar para vocês. Recebam com muito carinho lá na Morgana. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu gosto de começar perguntando, normalmente, por que Lana Morgana e qual o seu desgraçadamento de cabeça pra fazer drag. Porque a pessoa não é. pode ser normal pra ela sair da casa dela, vir pra casa de outra bicha, fechar a coisa na cara, roubar o vestido de uma, peruca da outra, <risos> entendeu? E gravar um vídeo e voltar pra casa dela e dormir, trabalhar no dia seguinte. Não pode ser normal. Não pode ser normal. Lana é, Morgana, Lana vem de Lana é. do Rei. E Morgana vem do LoL, que é uma possibilidade da Morgana que temos. Você vendeu a sua alma pro LoL? Vendi a alma pro LoL, há quatro anos atrás. E ainda tá? Não. Ai, você também se livrou, amiga. <risos> <risos> irmã! Eu, eu também me, me livrei, porque, irmã! Mas eu vi você falando que tava jogando no LoL esses dias? Não, era uma retrospectiva. Ah, sim. Era de quando Ah, foi o menino que eu comi. De quando eu... Que eu não comi, no caso. De quando eu jogava LOL. Uhum. Né? Naquela época eu transava. Não jogava LOL, não transo mais. É assim, terrível o que acontece com a vida da gente. E aí, qual é o seu desgraçadamento de cabeça? Foi mais por pressão. Como assim? Eu sou amigo da Onira há anos. Aí... Eu assistia Paul Eu havia gostado. Aí a Onira já se montava. Eu tinha vontade de montar, mas... Nunca foi realizado, até que foi tão empurrada a isso que acabou acabei virando drag. Puta merda, né? <risos> algumas, pessoas, algumas pessoas pegam o IST das amigas, as outras pegam o dinheiro emprestado, você pegou drag. peguei <risos> drag. É, né? Você sabe que você pode parar a qualquer momento, Sim. mas você não quer mais, eu né? Mais. É horrível isso, gente. Se você tá ouvindo isso da sua casa, não se monta a primeira vez. Você... Fica com... As pessoas falam com um craque viciam uma vez e matam um ano. Drag vicia muito mais rápido que a sua conta bancária é a primeira a sofrer. É horrível, uma coisa tenebrosa. A Alana está aqui porque ela é a quinta colocada, não é isso? Não me lembro mais, porque não sei se é A quinta chama. do All Stars. Do All Stars 2. Muito bem, Para quem não sabe, estamos falando do Queens, o concurso, uma festa que acontece todo domingo na Fosfobox. E aí, você participou primeiro da oitava temporada. E ficou em oitava colocação. Bonito. Eu acho. <risos> eu acho cabalístico. É <risos> eu... Mas melhorou bastante. Melhorou aí, é, oitava para a quinta. Eu acho muito bom. A minha meta era chegar em terceira, mas ainda não chegamos na terceira. Você tem mais um alçar aí para tentar. Ninguém quer mais participar dos Alçarém para você. Quem sabe? Seu. Quem sabe? Tem a Bumu. E aí você ficou em quinto. Qual foi a sensação de Você acha que você merecia mais? Hora de falar mal das colegas. Eu entrei com um olho bastante competitivo, só consegui olhar para a minha performance e ver o que eu estava fazendo, e achava tudo maravilhoso, tudo perfeito, tudo muito elaborado. E no momento que eu parei para poder relaxar, falar assim, ai, que se foda o concurso, eu já vi que tava na final e eu vi tipo, que eu realmente mereci aquele olhar. É bom que a gente tem noção, eu acho, que não tem nenhum problema de Porque assim, você não foi mal, mas outras pessoas foram melhores em outros momentos. Uhum. E é isso, você acha bonito isso. Uhum. E quando você foi oitavo, o que, que você achou? oitavo, eu eu fui porque foi por causa do Lip Sync Battle, que eu fui eliminado e eu fiquei arrasado, eu chorei. Você chorou? Eu eu não chorei. Você fez foi eliminado? Né? Exatamente. Eu chorei muito, eu chorei muito, eu achei que não merecia. E, e é isso. Mas aí você depois viu se, se você merecia ou não, quando saiu o vídeo. aí eu quero esquecer aquele dia. Eu quero esquecer ah, aquele bom. dia que eu esqueci. Não vamos lembrar dele, não. Mentira, não me sei. Quem venceu a temporada que você participou? Qual delas? A primeira. Shena O que é muito humilhante, né? Porque ela é muito <risos> boa. Você vê a Shanna fazendo especifica. Eu acho que eu vou desistir de fazer drag. E quem venceu os All Stars? Eu não sei. Aola Lully! A Lully também humilhou as pessoas. Aquele, a, a performance dela dos Sete Pecados e a sua performance da Noite do Horror são as minhas preferidas da Queens. Mas são as, as melhores da, da, da temporada. Da temporada não, são de <risos> muito tempo. Se você não assistiu, eu vou deixar o um link aqui pra você assistir a, performa, a performance da Noite do Horror da Queens. Eu queria que você explicasse todo o processo de chegar nela e o que, que ela era. A partir do momento que eu vi que ia ter o tema Horror Night, eu já pensei, o que, que eu posso fazer? Era o único tema que eu estava assim, focado no que, que eu queria fazer. Uhum. Aí eu, via, eu tava pesquisando Xuxa na internet, eu estava ouvindo as músicas da Xuxa. Que é bem assustador. E se você perceber, a Xuxa tem uma, uma mutuação bem como Tem, né? Tem, se você perceber, ela usa algo muito monocromático. Ela coloca o cabelo pra cima e pra baixo. Vanguarda. Xuxa Vanguarda. <risos> e acabou que caiu na música... Tava na playlist aleatória, acabou que caiu na música... Qual é a música? Se é. essa rua fosse minha. Que é uma Se ventiga de ninar, fosse... caso vocês não saibam. Aí eu falei assim, cara, eu acho que dá pra colocar isso. Nessa... nessa... Na noite da Royal Night. Até aí, tudo bem, foi passando, deixei passar, mas eu deixei aquela música na caixinha pra esperar a semana. Porque eu não queria igual fazer na minha, te na minha outra temporada, que eu pensava nas outras semanas antes de pensar na noite da... Do... Sim, botava a carroça na frente dos burros. Exatamente. Aí eu falei assim, não, vou deixar pra lá e vou focar no que eu tenho que fazer agora. Aí chegou na noite do Real eu pensei, o que, que eu posso fazer? Aí a me colocou como desafio colocar um medo nosso interno. E eu peguei um medo meu, é, que eu tinha bastante tempo, que eu tinha medo do teletubbies, eu não conseguia dormir por causa do teletubbies lá em casa. E isso me assombrava, isso me, ass isso, isso me assombrava. Ah, completamente normal. Nada de errado. <risos> não absolutamente nada <risos> de errado com isso. Isso me assombrava e eu não conseguia dormir por causa disso, por causa da sombra do teletubbies. Na hora de dormir, eu sentia dormi, no chão. Você já... Tem ação de jogar fora o teletubbies? Eu, depois disso eu pedi pra ele chegar. Ah. Mas a <risos> imagem do da... teletubbies ficou, né? <risos> ficou, ficou. Certamente demoníaco. Ah. Aí, de uns, anos, de uns anos pra lá, eu tipo, comecei a ter, ter medo de dormir. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu ia dormir de duas, eu ia deitar às nove, eu conseguia de, de dormir às duas. E eu pensei, o que eu, o que eu poderia fazer? Aí eu vejo, eu posso ser um bicho papão. Eu posso fazer uma performance, eu me assombrando à noite. Uhum. Aí eu peguei uma música aqui, peguei uma música ali, tentei construir uma história com a música e fazer isso, na, e que se encaixasse na performance que eu queria fazer. E foi isso. E aí você pediu ajuda pra... Lili Beat. Lily Beat, melhor pessoa. Ela ajudou todo mundo. Todas as boas performances da Queens, ela tava... Tá na verdade, <risos> a aula me desculpe, mas a verdadeira vencedora da All Star 2 é a Lili porque ela estava em todas as melhores performances. Aliás, todas as que ela participou estavam ótimas. Ela sempre participou, maravilhosa. Lili beijo pra você. E aí, o que? como você decidiu ir absolutamente pelada com uma máscara na cabeça? É porque eu não estava conseguindo visualizar uma roupa personagem. Aí eu falei, ah, eu vou botar um pijama. Eu não consigo imaginar, tipo, um Bicho Papão usando um pijama, porque não me dá medo. Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou sem roupa. Porque o bicho papão não tem forma, não tem jeito nenhum, isso aparece. E a maioria das, das histórias que você vê de imagens, assim, que as pessoas é, visualizam o bicho papão, ele tá pelado. Então vamos fazer pelado. E aí você fez as pessoas ficarem um pouco assustadas. <risos> você, você conseguiu crushes depois dessa performance? Não. Não. <risos> Mas se vocês estão interessados, ele manda a. a... Sem o, o, o blur do site, tá? E aí vocês vão descobrir o que, que realmente deu medo nas pessoas daquele dia. Não, mas falando sério. Sem... Vamos falar de algo mais mole, quer dizer, mais leve. É... Ah, ah, tirando o fato de você estar muito assustadora fisicamente e ter uma enorme, Toda a construção foi muito assustadora, porque eu estava vendo na casa da Maldita, em São Paulo, pela live, e aí você tá na casa da Maldita, e é um, um pouco assustador. Porque né, a Maldita, a qualquer momento, pode entrar, e isso é muito assustador. <risos> você está calmamente falando, ah, Maldita, É um grito, é uma coisa um pouco difícil. Mas, e eu estava completamente enamorado, ela estava tomando banho. Eu falei, essa porra dessa de filha da puta vai entrar aqui, eu vou tomar um susto, é. vou pular lá no teto, no pneu gata agarrada. Foi muito assustador. E toda vez que eu mostro essa performance para as pessoas... Gosta, falam, né? Claro que eu mostro. Claro que eu faço questão, aí o que, que acontece no quiz? Eu, peraí, <risos> aí eu mando essa ou, ou, ou mando outras que eu gosto muito, mas essa é uma que eu gosto bastante. Eu mando pras pessoas e elas falam que eu tô apavorado, eu vou dormir essa noite. Então assim, parabéns, você conseguiu apavorar e deixar toda uma população sem dormir. Acho que essa foi a ideia. Foi muito bom, acho que tem que pensar nisso no momento não ficar pensando no futuro. Ficar aí de você. pensando no que eu tenho que fazer. E recentemente nós participamos do outro concurso, que a gente não tem mais o que fazer da vida. Porque a gente faz na vida, a gente se fode. E nós decidimos fazer parte do Drag Star. Hum. Onde você fez uma performance também muito maravilhosa, onde você não fez nada e fez tudo. Exatamente. Conte para as pessoas sobre isso. Eu fiz uma performance com a música Um Anjo veio me falar. E no meio da. <risos> e no meio. Sério, só não certo. E no meio.. <risos> No meio da performance, eu coloquei um áudio de uma pessoa, de, de crentes que visualizam um anjo saindo de uma fogueira, de uma fumaça, de uma fogueira, de um reflexo. Que eles visualizam um anjo e começa a gritar isso pro vídeo: Meu Deus, um anjo, um anjo, um anjo. E a música realmente fala sobre isso: O um anjo veio me falar. Então, o anjo chegou, eles, eles estão visualizando o um anjo. Aí eu terminei a performance. Como se eles falassem pro anjo, anjo, eu juro que te amo. Oh, foi essa a minha ideia que Mas brincando. assim, o que foi engraçado, foi, essa criatura saiu. Primeiro que eles falam, o homem de branco! E tá ela, assim, <risos> de, branco. de branco. Assim, com esse corpite, de branco, um macho doido de vestido. Sai, me volta. De onde você tirou aquelas asas? Era é da Dapes. É da Dapes. É umas verdade. asas enormes, da BES Dapes. Entendeu? Mais ah, é enorme. E fica fazendo pose parada. Por quê? Um minuto? Um minuto e meio. Um minuto e meio. E durante um minuto e meio, o teatro rival inteiro foi abaixo, se escangalhando de rir. Foi excelente, bicho, aquilo. Foi muito bom. Eu fui uma das únicas como você, que teve as quatro estadunidinhas acedas. Uma das quatro, cinco. Você uma das cinco, é tão eu. boa quanto eu. Sinta-se muito bem, porque isso é raro. você é boa? Eu sou. Você não viu, não, os aplausos em pé? Não, foi muito bom. E aí, teve um breakdown. Qual foi o breakdown? Você não entrou na porra da competição. Não é? Não entrou na competição porque a Karina decidiu que eu não... A Karina... Desse, eu fiquei muito chateado. Eu tô muito chateado com a Karina até agora. A Karina, ela podia escolher qualquer uma. Que as quatro eram quatro. tipo The Voice. Quatro drags mais velhas, uhum. mais experientes. Uh, Apertava uma luzinha. E aí, ela virou quatro luzinhas. Apertou quatro luzinhas. Ela escolheu a Karina. Tipo, escolheu outra pessoa. E aí, foi a Karina que não escolheu ela. Mas teve uma compensação. Tive uma compensação. Eu ganhei dois jovens por causa da Karina. Eu ganhei um batom. Beijo, Karina! Te amo! Eu ganhei um batom também. E ganhei um Muito Obrigado por participar. <risos> que é muito bom. <risos> e ganhei um reconhecimento do público. Acho foi. muito importante. Uhum. Essa bicha chegou na minha casa, minha irmã estava aqui minha irmã foi. Aí eu falei, abre a porta falando a Morgana. Minha irmã, que não é meio drag, abriu a porta falando: O anjo chegou! <risos> isso é muito importante. Eu acho que isso é muito importante você deixar uma marca nas pessoas como artista. Uhum. Também é muito importante ganhar dinheiro. Mas a marca também é boa. Eu acho que é importante a marca nas pessoas. Eu acho que foi bom já ter saído no primeiro dia, porque eu acho que eu não ia ganhar. É, eu, fã, pensando não. desse jeito Eu vou ser humilhada ainda Eu, eu acho que, eu... que foi bom ter saído Tem organza, tem conga Eu vou ser humilhada hum. Você pelo menos saiu o que? A Aja falou isso no show dela É melhor ser uma injustiçada do que uma cotada Eu Lá na Morgana Injustiçada Eu, morango, né? Injustiçado. Injustiçado. eu, eu just... recebi, eu acho que um mais 10 mensagens falando o que eu li a gente sabe. Ah, viu? Isso é ótimo! Chora bastante que isso vende. Depois vende camisas com você de anjo chorando. Você vai ficar rica. Minha filha, capitalismo. A gente tem que fazer rodar o capital aqui, que é difícil. Conta pra mim, por que você não usa salto? Eu não consigo andar de salto. Eu não consigo. Eu fico meio torto. Eu fico assim quando eu ando de salto. Porque minha perna ela enverga. e eu não consigo andar de direito. Aí fica parecendo. Um dançar tá todo mundo me equilibrar. E aí, o que, que você faz? Você não usa diz que é conceito. É. Gente, conceito vem de qualquer merda. Você é medíocre, a torta, tá com preguiça de maquiar. Diz que é conceito que as pessoas não entenderam. Todas essas conceituras vão me xingar horrores Não <risos> tipo, Tá me chamando de incompetente! Tô. Mentira, não, gente. Beijo É... <risos> Uhum. Eu era jurada, se eu não gostasse dela, ela tinha perdido, que nem eu fiz com a lote Pra onde vai Lana Morgana agora? Vamos lá. Pergunta que não quer calar. Para onde vai Lana Morgana agora? Eu, eu acho que... eu tô no momento que eu quero que a Lana Morgana dorma bom. Que eu quero... Que ela consiga dormir, né? <risos> consiga dormir, então né? Não tem o Teletubbies, tipo a Miami em cima. <risos> Você tinha visto o Teletubbies a Miami em cima. Se inscreve num concurso, vai ser legal, vai dar bom, vai dar bom. Eu quero que ela durma um pouco o um, amadurecimento. Um e eu também porque eu quero estudar mais o teatro que eu fazia, na faculdade de teatro, eu quero focar nisso. Até pelo menos o final do ano, que é o Enem, eu quero tentar unir. -ir. E depois disso eu quero que eu morrendo deslincha. então falando sério agora, porque às vezes eu falo merda, mas às vezes eu falo sério. Você que faz drag, vai fazer. Faz drag mesmo, é muito importante fazer drag. Mas quando você tiver a oportunidade de estudar arte drag, estuda. Dá uma olhada na história, Pensa sobre representação, sobre performance, estuda maquiagem, estuda cabelo, estuda figurino, estuda. Não dá pra ser artista achar que só inspiração, que você tem dom e talento, que dom e talento só não levam ninguém a lugar nenhum. E tem que ter humildade, saber que você não sabe merda nenhuma, que tem um monte de gente que já fez tudo que você vai fazer, absolutamente, que o genial é você descobrir que alguém fez isso antes dos outros e copiar, tá? Então assim, minha dica pra você também é essa, que eu já tô velha, já estou instruindo dicas, eu sou madrugina experiente. Mentira. Mas assim, é ótimo desse de estudar. Eu gosto de ouvir gente que fala, não, eu vou pensar no que eu tô fazendo. E não tipo, ah, eu vou fazendo aí! Tem nada de errado. Tem gente que pensa assim, quanto mais experiência você tem, você fica melhor. Mas você não absorve o feedback, não absorve que você tem que melhorar, o quanto o tempo vai te fazer crescer. Eu acho que essa é a história, essa é realmente a. Resposta, o tempo, eu quero que o tempo me faça crescer como, como artista e como drag queen. E como reflexo. Uhum. Muito bem, gosto. Ai gente, é isso, entendeu? Você tem que não tá pensando, pensa, pensar é bom, tá? Se não conseguir pensar, me chama pra conversar. É, ela conversa, ela é ótima. Tá bom? O seu chá hoje é de quê? Hoje o meu chá é de Todd. Eu ofereço chá importado, viado, que eu comprei em Londres. Posso tomar um nescal? Pode? Toma um nescal. <risos> a gente aqui é serve. É. Eu ainda vou fazer um curso de barista para fazer o meu próprio chocolate quente e servir para os convidados, embora elas não mereçam. Então, Lana Morgana antes da gente se despedir, deixe suas redes para as pessoas. O meu arroba é, é Lana morga. Morga, Mas... ela morga bastante. <risos> ela tem muito sono. O meu Instagram, o é, meu Facebook é Lana Morgana. E você pode me procurar no YouTube como Lana Morgana também. Muito bem! Sim. Então, se você quer ver as performances da Lana Morgana, ver as fotos da Lana Morgana e ver os nus da Lana Morgana, basta buscá-la nas redes sociais e contrate a Lana Morgana. Ela pode apresentar um show que ninguém estava esperando ver, <risos> viu? E com coisas que ninguém estava esperando ver, mesmo enormes, que te deixam desconcertado, <risos> fazem o seu público pirar. Amiga, obrigada por estar aqui hoje, <risos> espero que você tenha gostado de participar. Se você não gostou, tudo bem, só devolve a minha não peruca, sei. tá bom? Dá um tchau pro público. Tchau. Eu escolhi o nome Morgana do LOL, o personagem Morgana, por causa de anarquismo. Porque o personagem de Morgana, ela tem uma irmã, que ela, ela segue todas as diretrizes da família dela. E a Morgana vai todo o contrário sobre isso e ela foi azulada. Por conta de ela não querer seguir, não acreditar no que a família dela acredita. E essa é você. E essa sou eu, logo morrer. Estão tá muito tá, bem. Tô... Você vai chegar assim em casa a família o não aceita. personagem anarquista. É Perfeitamente. O personagem anarquista. É